Vamos ver lá. Vamos primeira Vamos lá, vamos lá. Vamos ver aqui no vídeo. Ah, lá atrás. Olha, Ai, Jesus. Calma, tá aqui. Tá aqui. Nem assim... sequer vai acertar na baleza. Olha, vamos ver. Passo passo passo. Passo. Passo passo. Passo. Pum! Olha. Ande capa, ande capa, ande.